E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar frações equivalentes em retas numéricas. E, para isso, nós temos uma reta numérica aqui com duas frações e temos que r dividido para 5 é igual a 8 décimos. E queremos saber qual é o valor de r. E, para descobrir ele, é interessante você olhar para esse 8 décimos. Note que essa reta foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 partes iguais. E, com isso, essa é a oitava parte de 10 partes iguais. E esse 1 um quinto, o que representa? Simples. Ao invés de dividirmos esse segmento em 10 partes, nós podemos dividir em 5. Como assim? Aqui é o 0, e aí nós temos o 1, um, o 2, o 3, o 4 e o 5. E, com isso, essa é a primeira parte de 5 ou seja, cada pedaço desse aqui representa 1 quinto, e por isso faz muito sentido o 1 quinto estar aqui. E olha que interessante, 1 um quinto é equivalente a 2 décimos. Isso porque, se dividirmos em 10 partes o segmento e considerarmos as duas primeiras partes, esse aqui vai ser o 2 décimos. Portanto, 1 um quinto é equivalente a 2 décimos. E agora que você entendeu isso, quantos quintos representam 8 décimos? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. esse pedaço representa 1 um quinto, e se você andar mais 1 um quinto, você vai chegar em 2 quintos. E se caminhar mais 1 um quinto, vai chegar em 3 quintos. E se caminhar mais 1 um quinto, vai chegar em 4 quintos, que é equivalente a 8 décimos. isso faz muito sentido. Por quê? cada 1 um quinto é equivalente a 2 décimos. Então, 4 quintos vai ser equivalente a 8 décimos. Portanto, o r vai ser igual a 4. Vamos fazer mais um exemplo? Qual fração é equivalente ao ponto A? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. Vamos tentar achar esse ponto. A primeira coisa que você tem que perceber é que o segmento de 0 até 1 um foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 e 6 partes iguais. Portanto, essa primeira parte é 1 um sexto, a segunda, 2 sextos, a terceira, 3 sextos, a quarta, 4 sextos, e a quinta, 5 sextos. Com isso, você pode ver que o ponto A representa 4 sextos, mas perceba que não tem 4 sextos aqui nas alternativas, e, por causa disso, devemos encontrar uma fração equivalente. A alternativa A tem 5 sextos, e claramente essa não é a resposta correta, porque 5 sextos está nessa posição aqui. O que significa que está depois do 4 sextos? Ou seja, a alternativa A não é a correta. E 4 quintos? Será que é equivalente a 4 sextos? Bem, se você dividir o segmento em cinco partes iguais e pegar 4, claramente isso vai ser maior do que você dividir em seis partes iguais e pegar 4. Ou seja, essas quatro partes vão ser maiores do que essas aqui. Portanto, nós descartamos essa alternativa B também. E a alternativa C? 6 quartos. Será que é equivalente a 4 sextos? Com certeza, essa alternativa também está incorreta. Porque se você dividir 6 para 4, vai dar uma resposta maior do que 1. E isso significa que não vai ser esse A. E só restou a letra D, não é? Mas vamos ter certeza que ela está correta. 2 terços. O que significa 2 terços? Para entender isso, vamos dividir esse segmento de reta em três partes iguais. E aí, o zero vai estar aqui, esse é o 1 terço, aqui o 2 terços e aqui o 3 terços. Então, 1 terço vai estar aqui, depois temos o 2 terços e, por fim, o 3 terços. E note que o ponto A está bem aqui o que significa que ele é igual a 4 sextos, mas também é igual a 2 terços. Ou seja, essas duas frações são equivalentes. Portanto, essa alternativa está correta. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!